eu postei esse vídeo aqui no canal apostador recreativo né? no canal que esse vídeo aqui onde mostro oito sites gratuitos onde é possível ganhar prêmios e dinheiro né como o canal que segue essa linha apostador recreativo algumas pessoas até se interessam por esses sites gratuitos onde você pode acumular pontos e trocar por dinheiro logicamente isso não é fácil mesmo sendo gratuito e leva um tempo né quer dizer pode ser até fácil dependendo da maneira como você vai ganhar os pontos mas é você tem que ter um pouco de tempo e paciência mas caso você queira fazer está aqui os oito sites e eu vou só explorar um pouco mais desse site aqui o Playful Batch. bet ele é gratuito né como a todos ali que eu mostrei tem uma conta nele aqui eu nem utilizo ele até mesmo pela falta de, de tempo você vê que tem alguns pontos aqui você começa com quatro mil tô com 11.676 é, aqui você ganha pontos e depois pode trocar por prêmios, né? Vamos dar uma olhada aqui nos prêmios primeiramente. Aqui o último item na barra esquerda aqui é prêmio. Já está aberto aqui para facilitar. Aqui tem alguns prêmios, lógico o que mais me interessa aqui, é esses 15 dólares da Neteller, mas tem que conseguir muitos pontos, 1 milhão e 400 coins tem outros prêmios aqui interessantes também mas isso aqui é o que mais me interessa inclusive tem uns aqui que é você precisa conseguir menos pontos por exemplo aqui com apenas 125 mil você consegue aí uma chave para um jogo aleatório lá na, na Steam mas não me interessa o que me interessa mais é esse prêmio de 15 dólares na Neteller por 1 milhão e 400 pontos então você tem que fazer aí ganhar esses pontos todos e depois fazer a retirada. A maneira mais simples de ganhar pontos aqui é apostando. Você vai lá em qualquer esporte aí e aposta. O mínimo para você apostar é 200. E o máximo, ainda não sei, mas eu acho que não existe o um máximo. Você pode apostar toda a sua banca de uma vez só se eu não estiver é, equivocado. Exatamente. Você pode ir ao win e apostar tudo aqui no, no seu time. No seu time não, no time que você quer que ganhe, né? Qualquer esporte aqui... Outra maneira de ganhar pontos também é você indicando o seu, seu link aqui da Playful PlayfulBet, né? assim que você entra na página principal, deixa eu ver se eu encontro aqui, você vai encontrar lá o seu link, está logo aqui, do lado direito na página principal aqui embaixo. Você pega esse link e distribui aí para quem você quiser e você vai ganhar aí uma porcentagem do, do valor das apostas do, dos seus indicados outra maneira de ganhar pontos aqui é através de você entrando todo dia primeiro dia você ganha 100 dependendo do seu nível aqui né como eu estou no nível 7 se não me engano de 1 a 9 então você vai ganhar 100 200 vai aumentando aí quando chegar ao quinto dia você vai ganhar 500 e se você continuar entrando todo dia vai ganhar 500 todos os dias se você faltar um dia volta lá no 100 de novo então você pode ganhar aí 500 por dia aí, sem fazer nada, só entrando no seu, na sua conta aqui. Outra forma também de ganhar aqui, você clicando aqui em ganhar coins, aqui em cima nesse botão verde, vai ser apresentado algumas formas ali que você pode utilizar para ganhar mais pontos. Né? Essa talvez seja a parte mais interessante, caso você não seja muito bom com as apostas e não queira ir raoinho ou apostar valores muito altos. É, tem uma maneira aqui onde você ganha alguns pontos aqui gratuitamente também. Por exemplo, algum, alguns questionários aqui que você responder, você vê aqui, eu tenho 6.400, outro também 6.400. Esses jogos aqui geralmente serão pagos, então não compensa, né, no, ao meu ver outra pesquisa aqui 4800 para quem já respondeu pesquisa assim online sabe que algumas vezes você vai ser pago outras não algumas vezes você não vai conseguir nem chegar ao final porque vai dar algum problema na pesquisa e algumas vezes você vai ser pago então o pagamento eu não fiz nenhuma pesquisa que não acredito que não seja instantâneo ou seja você vai fazer a pesquisa vai demorar alguns dias até que você ganhe esses pontos aqui se você fizer dessa forma sempre tiver pontos aqui disponíveis sempre tiver questionários disponíveis é outra maneira aí de você ganhar bastante pontos e mais para baixo aqui tem mais questionário e outras opções para você ganhar pontos ó. cliquei ali na opção abaixo e tem mais questionários 10.400 coins nesse aqui deixa eu ver o que mais aqui só as opções gratuitas 3.300 e por aí vai depois eu vou fazer todas esses questionários vamos somar quanto que eu vou ganhar com tudo aí e posto em outro vídeo e aqui tem outras opções, inclusive até vídeos mesmo. Você pode assistir aí e ganhar pontos, né? Bom, então essas maneiras mais fáceis de ganhar pontos aqui. A mais fácil, respondendo esses questionários. E principalmente jogando, né? Pegando aí os jogos mais fáceis e de repente, sei lá, dando a win. Já que é gratuito mesmo os pontos que você recebe aqui. Mesmo se perder tudo, ainda tem como recomeçar. Então só recapitulando, a forma mais rápida de ganhar pontos aqui é apostando. Respondendo os questionários e indicando o play, Playful Batch.